Dentro do sonho é algo extraordinário, nunca me tinha acontecido, foi a primeira vez. O sonho foi bastante horrível, a minha casa tinha sido invadida por pessoas que tomavam estupefacientes e a minha mãe estava entusiasmada também a tomar estupefacientes. E eu aflito a Flita, tentar tirá-la e ela no meio das pessoas e as pessoas a invadirem a minha casa, foi horrível. A primeira coisa que me lembrei dentro do sonho foi ir à minha vizinha do lado, bati à, à porta, tentei que ela me ajudasse, continuava tudo na mesma, depois telefonei para a polícia e telefonei para o 112, que é o número de emergência daqui, também não me disseram nada do outro lado, e eu aflito, até que, de repente, fui à vizinha de baixo, a vizinha de baixo não estava, a casa estava vazia, e eu aflito, de repente, entrei para ali, dentro da minha própria casa, agarrando a minha mãe, ao colo, claro que a minha mãe tem 82 anos, eu não consigo levar ao colo, uma vez a minha mãe quase que desmaiou e se não tivéssemos ao pé da cama eu não a tinha conseguido agarrar porque eu agarrei e caímos os dois para cima da cama. Eu inclinei-a para cima da cama, eu assim, oi, oi, oi, oi, oi, caímos os dois em cima da cama. Não, não se consegue um, um peso a desmaiar, não se consegue aguentar, mas ali no sonho eu agarrei, agarrei ao colo, desci as escadas, fugi para, para a praceta, eu, eu vivo em frente a um jardim,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 Foi incrível, além de ser horrível, foi maravilhoso. Quando eu acordei, eu disse assim, oh Senhor, que alívio ser um sonho. E depois disse assim, mas esperai aí, eu dentro do sonho chamei por Cristo Jesus. Que maravilha, que maravilha.